Ai ai, mais um ano em que eu não apareço no canal Brush Rush, eu vou ter um papo com o Gui, papo sério com ele, é. não dá pra ficar mais assim não, pô, ai, ai bom, pelo menos o ano acabou e agora só falta o um vídeo da retrospectiva, é, cadê né, ah, uma notificação, Deve ser o um vídeo. Ah! <risos> Finalmente. <risos> Agora sim. Foi pego no flaga, Doug. O que, que você achou, Doug? acho que o espaço tá um pouco pequeno, né? Será? A gente está ferrado. Doug. <risos> Ai, que bacana, gente. Nossa. Que bom. Que bom que eu não tô nervoso, né? ótimo. <risos> Estou bem. A gente está lascado, gente. Aí a gente vai fazer a palestra de abertura do Topia. Daqui a um tempinho. E é isso, um beijo, desejem sorte pra gente, obrigado. O que eles fazem, Doug? Olha Caraca! aqui, ó. Tecnologia, o que, que é isso? Gente, que barato! É. E no estande do Outback Estou com ela, via Nazari Ai, é, que alegria animada. E ele quem? É ele é é. Já estamos aqui nos preparando para gravar Um rabisco falado maravilhoso Sim, já tem os personagens todos prontos Vai ser pão demais Então, ó, acompanha essa hashtag aí fica de olho Olha, não esperem muita coisa Eu ainda estou com fome <risos> Então não... <risos> mas será que você está <risos> com sede antes? Com um pouquinho de sede também Muito bem então, bom, é isso aqui, gente. Tá aí, ó. É isso aqui. <risos> <risos> foi, foi, foi. Especialmente aqui. Lembrando... Eu só quero explicar aqui pra ele. Então, isso aqui não representa o sonho, meu, tá bom? Só que a arte eu não sou essa coisa. É muito importante não, não é você entender isso. Fala pra preparar de comer, que você não vai mostrar. Né? É, melhor se fizer. Se a comer, você não vai Olha isso! É isso aí, ó. Eu não sei o que é isso. isso aí, ó. Meu Deus! É assim, ó. Chega que ser isso? né? É, oh. é. é compacto, um né? É um pouco um compacto um ali, é meio. É. Uma é. força concentrada ele pode ser tão pesado, ele tem que ser um pouco mais ágil. Beleza. Entendeu? Então ele, ele é mais ágil do que necessariamente forte, mas ele é bem forte. Angio, tu quer dizer que eu te respeito muito. <risos> <risos> isso aqui uh -huh. isso não significa nada. Uh -huh. Menos um desenho. Tá bom? E é isso. Por favor, não me odeie. Tá tá bom. Bom. Eu vou falar aqui, Eu acho que eu tinha te dar esse desenho pro graveto. Ah, é dele agora? Tá, é isso. Bem, só quero. Que um um Aí, ó. <risos> e ele deu uma aliviada. que <risos> <risos> <risos> Sejam bem-vindos para quem está vendo a gravação, para quem está no ao vivo, olha que coisa boa, sessão de desenho e feedback aqui com o nosso querido Heinelen Lenkai, o Ethan Becker. Vou fazer a mesma introdução em inglês só para o Ethan saber o que está acontecendo. So, guys, we're going to start right now our drawing feedback sessions here. arte olha que coisa bonita. Uh, Ethan, thank you so much for being here with us today. We're so glad to have you. I'm very excited. <laughs> <laughs> awesome. Just so everybody knows, I'm not going to talk too much. Ele falou para avisar todo mundo que não vai ficar falando o tempo inteiro. We're actually doing this so well right now, Ethan. We already mastered the, the whole Portuguese English thing. Yeah, perfect. É, perfeito foi o que ele disse. É. Preciso usar o tradutor. É. What are they What are they deciding to simplify with? And how do other painters kind of use the same strategies uh, to simplify? Então, ao invés de vocês irem com o primeiro recurso, né, ir atrás daqueles artistas que tem um trabalho mega complexo, cheio de detalhe, né, vale a pena, nesse primeiro passo, você dá, tirar esse tempo, né, para olhar bem como que a galera que é mestre na simplificação, como que eles estão fazendo isso, né, e aí sim reparar em como é que essas, essa conversão do, das linhas simples estão sendo aplicadas numa estética de finalização mais renderizadona que nem essa daqui da esquerda. Você é daqui o mega mente, gente. Cabeção desse tamanho. One day, one day. Yeah, thanks so much. Absolutely. Thank you to all the students. Obrigado, thank you for having me. And I'll see y'all next time. yeah Thank you, Ethan. Fechou? Okay. Muito Vai bom, fechou demais. Nossa. Valeu, gente. Muito obrigado, Raj. Muito, muito obrigado, Gui. Thank Nossa, you. obrigado. Imagina, muito. gente. Thank, thank you. you. cheio. É, muita coisa aconteceu e tenho certeza que ano que vem vai ter muito mais. <risos> Bom, até lá então. Tchau, tchau. Yeah. <risos>